pessoal tudo bem com vocês Renato Galhardo aqui novamente estamos iniciando nosso 2019 né gente a ah, 2019 então começo de ano todo mundo aí fazendo suas promessas traçando suas metas e os seus objetivos de sucesso então vou dar algumas dicas aqui para você para que o seu 2019 seja totalmente de sucesso tá gente que você tenha muito sucesso então fica comigo nesse vídeo Vou dar algumas dicas aqui para você. Então, primeiramente, pessoal, qual é a definição de sucesso? Então, sucesso para mim pode ser estar com a minha família, sucesso para mim é ter uma oportunidade de um emprego melhor, sucesso para você pode ser jogar futebol, maratona. Então, a definição de ter sucesso para cada pessoa é uma definição diferente. Para alguns, pode ser ter dinheiro, para alguns, pode ser comprar uma casa, para outros, pode ser é, estar com o pai e com a mãe, né? Então o primeiro objetivo é que você trace o seu objetivo em questão de sucesso. Então o que é sucesso para você? Vou dar um exemplo para vocês. No meu caso, sucesso para mim esse ano vai ser dar muito amor à minha família. Será aumentar um pouco mais a minha empresa. Será desenvolver algumas habilidades pessoais, né? E para isso, pessoal, a gente traçou um plano. Então esse plano que eu quero dizer para você é muito comum você, por exemplo, ontem, né? Hoje é dia 1 de janeiro, na virada do ano, você tenha feito algumas metas. Então essas metas podem ser, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou entrar para a faculdade, esse ano eu pretendo fazer um vestibular, esse ano eu pretendo mudar de emprego, esse ano eu quero ganhar mais dinheiro. E o que, que eu quero que passar aqui para vocês com essas informações? Anote, gente! Então anote suas metas, porque é muito normal você chegar no começo do ano e falar, olha... Esse ano eu vou fazer tudo diferente. Talvez chegue ali em maio, junho, julho, você já nem se lembre mais. Isso não é culpa só sua, tá, pessoal? Isso é uma questão de informação. Às vezes a gente está no hábito da, da, da, da motivação e acaba né, deixando para lá. Então a minha primeira dica para você é que você anote os seus objetivos, tá, pessoal? Então anote aí no seu caderninho, anote num papel e colhe na parede, anote num papel e guarde na carteira. E simplesmente decida, veja suas prioridades para o seu sucesso. E o que, que eu quero dizer com decisão, tá gente? Você tem que decidir ter sucesso. E muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas confundem. Decidir com querer. Então qual é a diferença? Ah, eu quero ter sucesso. Ah, eu desejo ter sucesso. Ah, eu quero perder 30 quilos. Agora existe a diferença, eu decido perder 30 quilos. Então o que, que eu quero falar nessa explicação de decidir, que é a nossa segunda sacada? A partir do momento que você decide para a sua vida, pode ser qualquer coisa, nesse caso, igual eu estou falando para você, eu quero perder 10 quilos, você está decidindo, tá pessoal? Decidir não é querer, é decidir. Então não importa qual seja a maior dificuldade que eu tenha que passar, Pensando no médio e longo prazo, você vai ter sucesso através disso. Então, olha, para mim emagrecer 10 quilos, eu preciso deixar de comer pizza. Vou ter que ir para a academia todos os dias, vou ter que mudar minha alimentação. Então, eu decidi isso. Eu vou sofrer, talvez, no início com isso, mas pensando no longo prazo, que é o meu sucesso em perder 10 quilos e me sentir mais saudável e se sentir melhor, eu vou conseguir. Então, quando você decide uma coisa na sua vida... Não importa a consequência daquilo que você decidiu, não importa o que você vai ter que sofrer para atingir o seu objetivo. Essa é a diferença de querer alguma coisa e de decidir fazer <risos> com que essa coisa dê certo. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Faça o seu planejamento das suas metas e os seus objetivos em 2019. E acima de tudo, decida fazer isso. Recapitule a cada 30, 40, 60 dias para que você não se esqueça disso e não se esqueça da sua rota, do seu objetivo. É muito comum a gente começar o ano traçando alguns objetivos e chegar no final do ano, muitas vezes a gente nem lembrar o que a gente queria em janeiro. Eu mesmo, é, ali próximo do Natal eu estava olhando algumas fichas minhas, né, alguns papéis e eu encontrei as minhas metas de 2017 e olha que eu anotei essas metas em algumas situações e eu ainda deixei elas de lado teve alguns lá que eu já nem me lembrava mais, uma dessas metas era escrever um livro então gente, você tem que traçar o objetivo, decidir fazer esse objetivo ir lá e realizar o seu 2019 a outra questão para a gente finalizar esse vídeo também para que ele não fique muito longo só entenda uma coisa a sua vida muda quando você muda quando você muda se você decidir mudar a sua vida você mudar tomar atitudes diferentes para isso a sua vida vai mudar se você tá aí ah, tá difícil para mim a situação tá assim, ai meu Deus, o ciclano é culpado disso, por causa do ciclano não sei o que, eu quebrei a minha empresa, por causa de fulano eu não consigo mais me dar bem. Se você ficar culpando o mundo, a sua vida não vai mudar. Então a sua vida muda quando você muda, quando você tem atitudes diferentes daquilo que você está vivendo. Talvez você esteja aí há um ano, há dois anos, na mesma situação. Só que também tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes. Talvez algumas pequenas coisas que você mude no seu dia a dia, na sua rotina, vá fazer com que você pule para o próximo nível. Então mude, mude as suas atitudes para que você se torne uma pessoa melhor, para que as coisas ao seu redor se tornem coisas melhores. Assim eu tenho feito nos últimos quatro anos. Minha vida tem mudado drasticamente, graças a Deus, para melhor. E eu sou muito grato por isso, tá pessoal? Então a gratidão também faz parte desse processo de evolução. Eu quero que o seu 2019 ele seja esplêndido, seja realizador. Eu realmente desejo o melhor para você.